Denis Meira, 65111, para fazer acontecer. Eu volto em Adenis por acompanhar o seu desempenho na Câmara de Vereadores como presidente daquela casa. E também, sobretudo, o, o acompanhamento que ele faz diante das cláusulas sociais, diante dos movimentos sociais, como Sem Terra, Sem Teto. Enfim, nós precisamos votar em Adenis porque ele realmente é digno de confiança. E hoje, no mundo cenário político... Preciso de pessoas como a para assim com fazer acontecer. Assim para assim fazer acontecer.